Antes da gente passar para a relação da força né, com a energia cinética de um corpo, tem algumas observações importantes que a gente tem que fazer a respeito do trabalho de uma força. Né? É, se a força for constante, né, eu posso pegar a definição de, de trabalho que eu, já, que eu já tenho, que é essa daqui. Tá? Vale para qualquer força se a força, se, se, a, se, a, se o módulo da força, a orientação da força mudar ao longo do tempo, você vai ter que fazer essa integral aqui, né, da maneira, de uma maneira mais, de uma maneira mais rigorosa. Se você, se a tua força aplicada, se a força aplicada sobre um corpo, né, tiver módulo e orientação constantes, a projeção dessa força sobre o corpo vai ser sempre a mesma vai ter sempre o mesmo valor. Então, quando eu pegar a componente da força, a componente escalar da força, né, projetada sobre o, o deslocamento, o que, que eu tenho, né? Como ela é constante, eu posso tirar da, da minha integral. A integral de ds, eu eu integro entre a posição inicial e a posição final, ok? E essa integral fica simplesmente Sf menos Si. Aqui, S né, é a projeção sobre o deslocamento. Se o deslocamento estiver na direção X, S vai ser X. Se estiver no, no, na direção Y, S vai ser Y, como a gente já viu né, no caso das, das forças ali da, da cinemática, quando a gente trabalhou os conceitos de cinemática. E posição final menos posição inicial é simplesmente o que o deslocamento do meu corpo ok então esse cara daqui fica a o trabalho pode ser escrito simplesmente como força escalar deslocamento que é uma expressão que muitos de vocês já conhecem lá do segundo grau é um caso particular então do de uma força variável se a gente tiver várias forças agindo sobre o corpo, quem é que importa nessa brincadeira? A força resultante, né? A força que vai estar, tá, a força que a gente vai estar tá falando, né, que vai estar tá sendo aplicada sobre o corpo, vai ser sempre a força resultante de todas as outras que estejam agindo sobre o, o corpo, tá? E pelo fato da força resultante ser a soma de várias outras, eu posso reescrever essa expressão aqui da seguinte maneira. Força resultante é a soma de todas as forças F1, F2, F3 agindo sobre o meu corpo. Fazendo a distributiva, eu tenho que o integrando fica né, F1 escalar ds, mais F2 escalar ds, mais F3 escalar ds e todas as outras os outros termos da minha soma para as n forças que estiverem atuando sobre o meu corpo. E integral da soma é a soma das integrais. Então, eu posso reescrever o meu trabalho como a soma de várias integrais: f1 escalar ds, mais integral de f2 escalar ds, mais integral de f3 escalar ds. Ora, cada, um de, cada uma dessas integrais aqui é o trabalho individual de cada uma das forças. Tá certo? Então, eu posso escrever que o trabalho da força resultante é a soma do trabalho realizado por cada força individualmente. E esses trabalhos aqui vão ter, cada um deles, o seu sinal aqui. No final das contas, o sinal da soma dos trabalhos individuais vai ser o próprio sinal do trabalho da força Resultante. Tá? Essa expressão aqui eu posso escrever de maneira um pouco mais concisa, matematicamente, na forma de um somatório de I igual a 1 até N da força de cada um, da, desculpa, do trabalho de cada uma das forças. Né? Vamos voltar. Esse somatório aqui é exatamente a expressão anterior. É soma de I indo de 1 até N, até emésimo uma força, Ok. É o trabalho da iésima força aplicada. Então, aqui eu tenho I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3, e por aí vai. Okay? E um caso importante, ok? O caso de, em que uma força agindo sobre o corpo esteja perpendicular ao deslocamento desse corpo. Tá? Se isso acontecer, o trabalho dessa força é zero. Okay? Pensa, por exemplo, no caso de uma pessoa que está carregando uma bolsa na rua, né? Uma mala, uma bolsa, enfim. Tá? Você tem a força que a mão da pessoa exerce sobre exerce sobre a a, a bolsa, ok? A pessoa está indo para frente, o deslocamento é para cá. Olha essa força vai estar perpendicular ao, ao deslocamento que a pessoa está efetuando com a bolsa na mão. Portanto, né, quando eu escrever esse produto escalar, eu posso escrever como né, módulo da força vezes cosseno do ângulo entre a força e o, e o módulo do de deslocamento, mas o ângulo entre a força e o deslocamento é zero e, portanto, esse trabalho né, é zero. Ok, então isso aí me leva a um outro ponto também que é, né, a palavra trabalho tem significado na física diferente do significado que a gente usa no dia a dia, tá? Então, quando a gente fala, ah, deu um trabalho enorme trazer aquele, aquela bolsa pesada lá do supermercado para casa. Bom. Deu trabalho, mas você não fez nenhum trabalho, você não exerceu um trabalho no sentido físico, que a palavra trabalho tem. Okay? É, basicamente, o trabalho exercido pela força que o seu braço faz sobre a bolsa de supermercado é zero. E um último ponto importante. A gente sempre tem que tomar cuidado sobre... Qual objeto a gente tá, é, sobre qual objeto está sendo exercido o trabalho que a gente está calculando. Por quê? Porque lembra lá da terceira lei de Newton. Né? Se eu tenho uma, um objeto 1 um, é, exercendo uma força sobre um objeto 2, quer dizer que o objeto 2 está exercendo uma força sobre o objeto 1 um de mesmo módulo, mas de sentido oposto. Ou seja... A força que um exerce sobre dois é menos a força que dois exerce sobre um. De um, num sentido mais prático. Imagina que eu tenho uma caixa e agora, né, eu quero empurrar essa caixa aqui, tá? Então a minha caixa é é o objeto 2, a mão que empurra a caixa é o objeto 1. Um. Quando a minha mão for empurrar a caixa, tá? Ela vai exercer força Sobre, sobre a caixa, é a força que a mão exerce sobre a caixa. Por sua vez, a caixa vai exercer uma, uma, uma força sobre, né, sobre a mão. Essa é a força que a caixa exerce sobre a mão, que é o objeto 1. O que, que isso aqui implica? Implica que esses dois trabalhos têm, uh, têm sinais opostos. Okay? Eles são iguais em módulo, mas vão ter sinais opostos. Um trabalho vai ser positivo, o trabalho que a mão exercer, né, que a força que a mão exerce sobre a caixa, fizer sobre a caixa, vai ser positivo. Por quê? Porque o deslocamento da caixa eventualmente vai estar para cá, nesse caso, e as forças têm. A força tem o mesmo sentido que o deslocamento da caixa. Por outro lado, o trabalho que a caixa exerce sobre a mão, e sim, a caixa exerce um trabalho sobre a mão, vai ter sinal negativo. Por quê? Porque essas, essa, o ângulo entre a força que a, caixa, que a caixa exerce sobre a mão e o deslocamento da caixa, se ela se deslocar para cá, é de 180 graus. Portanto, o cosseno do ângulo entre essas forças é menos 1. Okay? Quer dizer, então, que, como eu falei, o trabalho total exercido pelas duas forças tem sinal oposto. Se eu pegar, se eu pegar o trabalho total, considerar agora um sistema né, mão e caixa, o trabalho total exercido por essas duas forças é zero. Tá certo? Por quê? Porque, no fim das contas, né, a soma das duas forças ali, F21 com F12, como elas agem no sistema como um todo, né? agora considerando o sistema mão e caixa, essas duas forças somam zero. Okay? No próximo vídeo, então, finalmente a gente vai ver a relação da força com a energia cinética de um corpo.